Como saber quanto dinheiro você vai ganhar quando aquela sua moeda especial valorizar? No vídeo de hoje eu vou te mostrar essa planilha e mais. Se você entrar no nosso grupo de WhatsApp, pode mandar uma mensagem marcando o arroba do administrador pedindo essa planilha que você vai receber ela totalmente de graça no seu celular para você conseguir colocar as suas criptomoedas colocar os seus valores e saber quanto que você pode ganhar lá no futuro então fica ligado comigo até o final do vídeo para você aprender a preencher essa planilha e descobrir quanto dinheiro você vai ganhar eu desenvolvi essa planilha para que ela seja bem simples de você conseguir preencher e manipular e não tem nenhum problema para conseguir entender os valores futuros. Eu já fiz aqui algumas simulações, mas eu vou apagar para a gente fazer junto e vocês verem como que é fácil a gente preencher. Primeiro de tudo, você coloca o nome da criptomoeda que você quer simular aqui para você depois lembrar qual que é essa simulação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Bitcoin. E aí você coloca a quantidade que você comprou ou que você quer comprar eu vou simular aqui um Bitcoin e aí você tem que colocar aqui o preço que você pagou nele o que você vai pagar o preço de hoje né vamos supor aqui 200 200 mil 200 mil eu já deixei com um monte de zero aqui porque eu sei que vai ter gente querendo simular aqui com Baby Dogecoin com Dogezilla, que tem bastante zero depois da vírgula então eu já deixei os zeros aqui preparado para vocês. E aí a gente vai colocar aqui o preço atual, no caso, ou o preço futuro, né? Imagina que o Bitcoin vai chegar então a valer um milhão, um milhão de reais. E aí, automaticamente, aqui nas próximas, colu nas próximas colunas, ele já vai aparecer os resultados. Então eu vou ter gasto 200 mil para comprar um Bitcoin, eu vou ter recebido 400% e aqui, verdinho, então quer dizer que é de lucro. Dando um total de 800 mil reais. E a minha carteira vai valer um milhão de reais. Agora eu já sei quanto que eu vou ganhar se o Bitcoin chegar a um milhão de reais e aqui na quantidade depois você pode ir colocando a quantidade que você tem por exemplo aqui eu vou por uma quantidade X né qualquer uma e ele automaticamente já vai calcular aqui para gente vamos supor aqui então que a gente está falando de baby Doge coin lá você comprou 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Comprou aqui esse, essa quantidade que dá centenas, milhares, milhões, bilhões, 1 trilhão. E aí o preço dela hoje tá 0. Deixa eu pegar aqui porque eu não lembro de cabeça, né? Peguei o preço dela aqui, esse tanto de zero. E aí beleza. Vamos colocar aqui um preço final. E aí eu vou simular que cortou três zeros. Olha só, que fenomenal! Para quem está com dúvida, eu estou comendo pipoca e tomando um chá. Eu na verdade gosto mais de café, mas eu já tomei muito café hoje, senão depois vai dar um river stress. Melhor tomar um chazinho para dar uma tranquilizada no estômago, né? Veja você então, um trilhão de baby dog coins ao preço de hoje. Nós gastamos o total de nove mil. R$ 557,00 para comprar. Porém, se ela cortar três zeros, a gente tem aqui uma diferença de 99.900%, 900 99 com um lucro de 9,5 milhões de reais. É algo extremamente favorável, né? Agora, vamos supor que ao invés dela cortar essas três zeros, ela ganhe mais um zero, né? Desvalorizou e tal, e aí vai ganhar mais um zero. Então, você gastou lá os seus R$ 9.557 para comprar esse 1 um trilhão hoje, e se ela cair um zerinho só, você perde 90% do seu investimento. Ou seja, você perde R$ 8.601,30. A sua carteira que valia antes 9.557 vai valer só 955. Viu? Como essa planilhinha é interessante para você Começar aí tendo uma ideia, porque às vezes você vai estar tá lá nas aquelas comunidades, né? E o pessoal vai falar: ah, não, vai cortar dois zeros, vai cortar dez zeros, vai cortar cinco zeros, e você não tem nem ideia do que, que isso significa no preço. Então essa planilha vai te ajudar a ter uma realidade maior em relação aos seus investimentos, principalmente em relação às expectativas que você pode criar ou não em cima deles. Como eu disse, essa planilha aqui é bem simples, você precisa preencher basicamente três campos obrigatórios e o nome da cripto você preenche se você quiser e automaticamente ela vai te dar quatro campos de resultado, te dando uma melhor análise da sua carteira. Para você conseguir essa planilha, de novo, é bem tranquilo, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição, escrito grupo do WhatsApp, você entra no nosso grupo do WhatsApp, manda um, uma mensagem com um arroba do DM do grupo, né? Do administrador do grupo e automaticamente ele vai te mandar essa planilha totalmente de graça, né? E aí você já vai fazer parte também da nossa comunidade no WhatsApp, que é muito interessante, tem muita gente lá trocando ideia, né? São vários grupos, você vai entrar no grupo que tiver menos cheio, né? Por conta da lotação do WhatsApp. Então você entra no grupo que tiver menos cheio, automaticamente a galera já vai estar tá trocando ideia lá, falando sobre investimentos, sobre cripto, você vai conseguir aprender muito com a galera, porque basicamente a gente ficou o dia inteiro falando sobre investimentos, sobre novas moedas, oportunidades, até os golpes que aparecem por aí, então... É uma oportunidade de você ganhar, tanto usando a planilha, quanto participando no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa dica, eu espero poder te ver lá no nosso grupo. Se você chegou agora e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque aqui todos os dias vai ter material de qualidade para você. Eu te vejo no próximo vídeo, fui!